Pessoal, mais uma vez, uma pessoa conseguiu dropar uma faca insana no CS:GO, falando dessa Estileto Blue Gem e vendeu pelo preço com Completamente errada Mas muito, muito, muito longe Do que essa faca deveria realmente valer Acabei de ter um déjà vu Que aconteceu a mesma coisa dois dias atrás Vou deixar o vídeo indicado pra vocês aí, mano Onde uma nômade Case Hardened Com o melhor pattern do CSGO Que é o 577 Foi vendida por 200 mil reais a menos Do que ela deveria ter sido vendida E hoje, mano, dois dias depois Aconteceu a mesma história, velho Não tô entendendo o que, que é isso que tá acontecendo Com as pessoas que pegam facas azuis, galera Parem, parem Um sacrifício por skins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 essa estileto Blue Gem aqui, a melhor estileto do mundo, acaba de ser dropada ontem, tá? Por um colecionador que até então a gente não consegue saber quem é, já que só apareceu aqui o CSGO Float, o link pra essa faca no mercado da Steam, uma faca que só existem seis no mundo, galera. Essa tem o menor float de todas disparado, e também é a única stat track. O pattern 182 é o melhor pattern pra estileto, tá? É um dos três que tem aí 100% de azul e existem alguns outros patterns que tem um pouquinho de Amarelo, tipo esse 371, que é a estileto Blue Gem aí do Simple. O Simple tem essa faca aqui em Factor New, ele utilizou ela aí no Major, né? Então deu uma hypada provavelmente nas estiletas. E agora essa daqui, ponto 19, com a melhor seed, né? O melhor pattern de todas foi dropado. E olha isso, um dia atrás, o líquido do mercado da Steam. Quando aparece isso, significa que a faca foi vendida no mercado da Steam, ou estaria ainda anunciada, né? Mas tá aqui, ó, pra gente, R$ reais apenas uma faca. Faca dessas vendida aí, né? Nesse dia de 24 de junho O preço de mercado dessa faca gira em torno de mil reais Quando ela não tem azul, né? Quando é uma Case hardness sem azul Mas essa daqui o cara vendeu por 1.930 reais É uma faca impecável, mano Impecável mesmo Se liga só Mano, olha essa faca, velho Eu fiquei com vontade de ter ela agora, mano Caraca, olha isso Olha o backside dessa faca Além de ter 100% de azul No playside, galera Essa estileto em específico aqui com pattern 82 Tem um backside com 90% de azul, cara. Isso aqui é, é insano, velho. O menor float de todas, com ainda o contador de que os stat track. dá uma valorizada na faca, tá? Por desinformação, o colecionador que conseguiu essa faca abrindo caixas, vendeu perto aí do preço de mercado. Tá bom, o dobro do preço de mercado, vai. Só que estamos falando do preço de mercado por uma estileto normal, né, Case é Hard. Essa daqui sai muito, muito fora desse preço de mercado, não chega nem perto o valor que ela foi vendida aí. É irrisório comparada com o valor que ela realmente vale. Essa faca só vai até em fio de testes, né? Pelo menos conseguiram dropar ela só em fio de testes até agora. Tem três listadas aqui no mercado da China. Vamos dar só uma analisada. Essa daqui float bem mais alto, Não dá pra comparar o preço dela. 0.32 ainda tá muito alto o float. 0.27 seria um pouco mais próxima, né? É a segunda melhor do mundo. Essa 0.27. E o vendedor aí, que é chinês, tá querendo 350 mil yuan. Tá muito fora do preço também. Eu acho que não chega a custar 66 mil dólares, não. Eu acho que até uns 40 mil dólares, talvez essa faca poderia valer, né? 38, 40 mil dólares. Então, possivelmente, essa daqui, por ter um float ainda menor e ser stage Track, possa passar aí, esse valor de 40 mil dólares. É um azul oceano, tá ligado? Não tem nenhuma mancha, nenhuma mancha vermelha, nenhuma mancha dourada. A única coisa que tem na faca, além desse azul oceano, é uma manchinha minúscula ali, azul escuro, né? Essa estileta aqui tá me lembrando não sei porquê, a Karambit 387. O azul dela tá, tá muito bonito mesmo. Ó, se liga só, 387 também, só tem tipo manchinhas azuis escuras e tals, mano. Essa estileta aqui na minha mão tá parecendo muito ser o azul da 387, tá ligado? E bom, se a gente falasse aí que ela custaria 40 mil dólares ou até mais, a gente tá falando de 209 mil reais, galera. Mesmo preço aí da Nomad 577, né, que eu disse que deveria custar mais ou menos 40 mil dólares. Acredito que essa estileta pode passar um pouco desse valor. Tem muita gente gostando da estileta, principalmente depois aí que o Simple começou a utilizar essa estileta dele lá e ele já tá, na verdade, há 3 meses usando, mano. E vocês estão ligados aí do efeito Simple? Se ele tivesse ganhado o um Major e o MVP, com certeza ele teria ganhado o MVP se ele fosse o vencedor do Major. Ele provavelmente ia ter feito o preço desse estileto subir ainda mais. Só que, manos, cara, desinformação bagulho complicado. O meu canal no YouTube, um dos focos dele é passar pra vocês informações sobre skins de CS, pra que vocês não cometam erros como esse cara acabou de cometer. De vender uma faca de 200 mil por 1931 reais. Véio. É triste, mano. eu queria ser o cara comprando, queria. Mas provavelmente se eu tivesse comprado essa faca por 1900 reais, eu ia adicionar o cara e ia falar assim meu amigo, você vendeu muito abaixo do preço. Toma Aqui 30 mil dólares. Eu diria pra ele que talvez valeria 40 mil dólares. Eu daria pra ele 30 mil dólares. Mano, pra ter um lucro aí de 10 mil dólares, porque o cara não vai fazer isso, né, mano? O cara compra a faca, não vai fazer isso. Mas eu, como pessoa pública e tal, faria um negócio desse, mano. Adicionaria o cara e falava, ó, oh, mano, vou vender a tua faca aqui por tanto, vou te dar tanto. Você vendeu muito abaixo do mercado. Sei lá, velho. Eu acho que putz, é muito foda. A desinformação tá por aí, galera. Eu me deixo aqui à disposição de vocês, tá ligado? Se alguém dropar alguma skin, como eu falei no vídeo da Nomad aí, pode mandar pra mim no meu Twitter. Às vezes eu vou demorar um pouco, porque muita a gente manda DM pra mim Mas se for uma faca Que você não consegue descobrir o preço entre em contato com alguém Se for alguma skin que você dropar Que você não consegue descobrir o preço entre em contato com alguém Tenta descobrir aí Tenta fazer com que alguém Seja o intermediador dessa venda Pra você conseguir vender ela Pelo preço correto Mano, muito doido Que uma estileta de 200 mil Tenha sido vendida por 1930 O cara que vendeu essa faca Talvez ele nem saiba o valor E talvez ele nem fique sabendo Ele só pegou a faca ali na caixa E vendeu rápido no mercado da Steam Pra conseguir uma grana rápida, né? Mas ele poderia ter esperado um pouco mais esperar do 3 de lock de 7 dias passar e descobrir o valor real dessa estileta, que na minha opinião tá fantástica, mano, faca fantástica. Galera, se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo, ativa o sininho, e vou pedir aí, por favor, deixa um like pra mim, o YouTube tá zoando às vezes meu algoritmo dos vídeos, não tá monetizando nada, e aí não entrega pra ninguém, então se vocês puderem colaborar aí com o like, me ajuda bastante, demorou? Tamo junto, a gente se vê na próxima aqui no canal, um abraço, falou!